Hoje a gente vai falar de série brasileira. A gente vai falar de segunda chamada e o que, que a gente tá achando dessa série incrível. Gente, a gente tá achando maravilhoso, <risos> e é isso, né? Sou o Mickey. Sou a Júlia e, e esse eu também em cores. cores. Antes de tudo, acho, caso você esteja chegando de Marte ou algum outro planeta tá tendo uma série maravilhosa, com a Linda Quebrada na Globo, assim fazendo um personagem relevante. E a série é ótima e se chama Segunda, Segunda Chamada. Chamada. E sério, que série é incrível, verdade. não tenho o não tenho que tirar daquela série. A série começa contando a história de uma escola estadual em São Paulo e principalmente o turno à noite, que é a galera que normalmente trabalha que não tem tempo e que faz três jornadas e você começa vendo só porradaria disso. Sim, é muito legal, né? Porque a gente já chegou a falar um pouquinho de Sobre Pressão que é uma outra série da Globo baseada em saúde pública e Segunda Chamada é baseado na educação Sim. pública que a gente sabe que não tá muito bom, né? Mas ao mesmo tempo você vê a galera que tá lutando assim, comendo o pão que o diabo amassou todo dia pra fazer o trabalho valer e é bonito é doloroso, mas é muito bonito Sim, a série é muito bacana que ela consegue colocar foco e perspectivas tanto dos alunos quanto dos professores ou do pessoal que trabalha na escola e cara não é fácil, a nossa realidade brasileira sendo colocado e a gente sabe que a gente vive num, numa bolha ali de privilégios, que não é a gente que tá passando todo dia por trabalhar e depois estudar pra tentar terminar o ensino médio, né? Sim. É, eu trabalhei numa escola, na Favela da Maré, e quando eu comecei a ver a série no primeiro episódio, eu tive momentos, eu falava, cara, eu tô de volta. Porque não importa a situação, escola no Brasil é a mesma coisa, sabe? Tem, as, tem os mesmos problemas, tem as mesmas necessidades e tem a mesma diversidade de pessoas precisando daquele espaço. E assim, quando você vê a segunda chamada, principalmente os personagens que estão mais aparecendo, que são a Link, que é o Motoboy, são, são pessoas que estão passando por uma vulnerabilidade. É muito pesado. É, eu acho que mais do que isso, é muito bacana a série colocar que, claro, aquelas pessoas têm muitas dificuldades, elas têm muitas batalhas diárias ali, tanto dentro da escola quanto fora. Só que a mensagem que a série tenta passar muito, apesar de todos os apesares, é a educação traz coisas, Sim. a educação traz um futuro melhor e dá chances para aquelas pessoas poderem crescer quer elas acreditem ou não, já que a diversidade da vida não deixa elas acreditarem nisso, né? Mas é muito bonito ver que as pessoas em volta fazem de tudo pra que elas continuem, assim. A professora principal, né, que é a Débora Block, uhum. que ela é tudo. Ela é perfeita e ela vai atrás de todos os alunos. Não, vão pra escola, você precisa terminar, falta até um pouco. É uma crença na educação. É, e você vê que não é um trabalho pago. Essa parte de correr atrás em, em tentar incentivar o aluno que é uma pessoa adulta, sabe? Que tá Sim. exausta, que veio do trabalho e tá tendo que estudar. E tipo, pra que que ela vai perder a energia dela que ela podia estar tá dormindo ou vendo uma TV pra estudar? E aí os professores não estão sendo pagos por isso, mas você vê como é que eles tentam dar o, o valor certo que a educação tem, né? E é muito muito bacana como é que é a série... Cara, o que eu tô gostando muito, principalmente da série da Globoplay é esse dom que eles estão tendo de mostrar realidades muito próximas sim. da realmente realidade brasileira, sim, sim. né? Não é uma coisa americanizada não é uma coisa, assim, absurda. É muito real o que a gente vê ali. E a gente tem... Não vou falar bônus, gente. A gente tem como estrela ali a Linda Quebrada fazendo a Natasha, né? Que ela trabalha como trocadora e tá tentando fazer a escola dela lá tentando se formar. E é muito, muito bom a gente ver na Globo em horário nobre, mesmo que seja um pouquinho mais tarde a gente vê uma pessoa LGBT, a gente vê uma mulher trans, sendo respeitada ali como atriz, assim, como profissional. E fazendo um trabalho incrível na série, né? Lin, sério, você arrasou. A gente tem que lembrar que mesmo que esteja na Globoplay, está na Globo. Então está em todas as casas do Brasil, porque todo mundo tem Globo. A minha avó viu. Tem, a, tem um detalhezinho caso você tenha Globoplay, você pode ver uma semana antes, né? Você pode ver antes da TV. Mas você também pode assistir com essa família de novo, gente. Chegar e falar olha só, isso aqui é série boa, isso aqui Tem é treinista Tem que assistir história. sim. E <risos> o que eu terminei na nossa primeira sessão aqui, quando a gente terminou o primeiro episódio eu só cheguei e falei, gente, isso tá fedendo a Amy. Isso <risos> é, tá fedendo a Amy. A série tá incrível. E agora a gente quer saber de vocês. Vocês já viram Segunda Chamada? Vocês estão gostando da série? O que vocês estão achando dessas novas levas de séries da Globo? Tão incríveis, né? Bem, a gente se vê aqui no próximo vídeo, né, gente? Não esquece de dar like se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Vou apertar o sininho. Muito importante, notificações de vídeo novo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.